Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Viana Aesir aqui. Pois é, meus amigos, estamos de volta com o nosso querido brother mestre Aesir Max Viana aí, com seu é o Mude Guerreiro, pra poder falar de God of War mais uma vez. Seja bem-vindo, Maxiana. Muito obrigado, meu querido Caio Nobre e meu querido Alanius Tsung. Mas hoje não é Mortal Kombat. Estou aqui só a fantasiar de Aezy, mas eu não sou safado, nem pinguço. Não mais. Como os Aezy. Eu tô mais pra um, pra um Vanir, que é uma, um cara mais suavecito, um cara mais tranquilo, um cara mais do bem. Vamos falar sobre o que hoje aí, meu querido? É isso aí, mano. O nosso querido Max já puxou aí falando dos Vanir e nós temos que falar de um membro desse grupo delicioso, que é a nossa querida Freya, que aparece no God of War 2018, porque o trailer de God of War Ragnarok, ele levantou uma incógnita pra gente, com base em informações passadas no God of War 2018, principalmente pelo Mime, sobre a Freya não poder lutar ou infligir dano em ninguém, e a gente vai comentar sobre isso aí, o que pode ter acontecido, e falar um pouco também da questão da história que o nosso querido Max aí manja pra caramba, sobre essa guerra entre Aesir e Vanir. Então já deixa seu likezinho, se Escreve aí, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem um o vídeo do Max Viana no comentário fixado aí, mano. O primeiro link no comentário fixado. Acessa lá que se vocês curtem God of War, cara, tem uma playlist, ó, linda, maravilhosa e cheirosa que nem o Max na BGS que a gente foi lá a gente se viu. A gente viu não, a gente se cheirou. <risos> Perdi até o rumo da história aqui Só vem BGS 2022 pra nós <risos> E vamos lá então meus amigos O que que tá rolando? A gente viu no trailer Do God of War Ragnarok que a Freya Está braba, a bichinha tá nervosa Querendo pegar o Kratos ali Batendo o nosso querido Espartano de uma forma Que ele nem imagina devido a acontecimentos Que rolaram lá no God of War 2018 Cujo filho dela teve o pescoço quebrado Em um graveto e agora o Max está como Kratos aí pra poder apresentar muito bem esse vídeo E uma coisa interessante que acontece Na história do God of War 2018 no os contos do nosso querido Mimi, ele comenta a história da Freya com o nosso querido Odin Porque eles se casaram lá para poder semear a paz entre os Exir e os Vanir e tal E como a Freya cansou disso tudo Nosso querido Odin meio que tá com uma maldição na garota lá Fez ela se exilar nas florestas E ela não poderia de forma alguma ferir qualquer ser Fisicamente e tudo mais E a gente vê no God of War Ragnarok A bicha indo pra cima do Crazy é brabo Então, poxa, o que aconteceu com essa maldição, esse pacto e tudo mais? Só que antes da gente entrar nesse ponto aí nosso querido Max Viana vai contar uma história pra vocês entre Aesir e Vanir, aquela história linda e deliciosa. Pra contar a história, eu preciso aqui me colocar a indumentária correta, porque eu sou o Forrest Gump do YouTube. Então vamos lá, pra vocês entenderem, é, tem que ter estilo, estilo, gostoso, estilo. Pra vocês entenderem um pouco mais sobre a história, por que, que o Odin safado foi e tirou os poderes, as habilidades da Freya, impedindo ela de sair de Midgard e de poder atacar alguém mesmo, até pra se defender. O que aconteceu? O irmão da Freya, o deus Freyr, ele era um cara muito tal. Ele é um cara muito da hora muito show de bola, muito supimpa. Que nem o Max. Que nem o Max que nem o Alanis, que nem o Caio, que nem você que nos assiste, que acabou de deixar o like aí, que maravilha, é, já beleza. Bom, ele como tem um conhecimento Vanir muito grande, ele falou, pô, eu preciso ajudar outros povos com esse conhecimento, então ele pensou, vou ajudar os deuses Aesir, vamos lá fazer amizade, fazer um collab, igual nós estamos fazendo aqui, Max Viana e Meia Lua. E aí ele foi lá no reino, em Asgard, né, no reino dos Aesir, e ensinou muitas coisas pra ele, muito, muito da, da magia Vanir, e uma das magias que ele ensinou, que a galera mais gostou, que, né, que deu mais frutos, literalmente, geralmente falando, foi o poder, a magia de fazer plantio, de poder se alimentar, não necessariamente só plantio, né? De gerar comida com magia, né? Por isso que eles são tão comilões e beberrões como eles gostaram, gostam muito de comer, eles adoraram esse tipo de magia. Só que nem sempre o plantio dá certo, nem sempre a comida vem gostosa. Às vezes você erra no tempero, né? Basicamente isso mesmo. E aí, quando como tava errado algumas coisas, ao invés deles tentarem consertar e acertar o tempero, não, eles culparam o deus Freya. E aí começaram a tentar matar ele, porque tipo, ah, não, porcaria de magia velha pra nós aqui, essa comida ruim do cacete, eu vou lhe meter a, a, a catiripatada de contravessa de mão. E aí quiseram prender o Freya, torturaram, e na hora que era pra matar, ele se escapuliu. Conseguiu sair de lá, falou, Eu vou ficar aqui nada, meteu o pé, voltou pra Vanahai, que é o reino dos Vanir. E aí, o pessoal viu ele todo lá, maltrapilho, assim, ó, o Frey, ele chegou romena assim lá, ó, Tava, chegou assim lá. Mas o que, que é isso que tá acontecendo com você? O que, que você tá assim? Isso não me tô, não. que que você tá assim lá? Aí ele chegou e falou pra galera assim: ó, oh, rapaziada, eu tava lá ensinando os Aezir, e aí deu, deu, deu ruim lá, e eles quiseram me matar, né? Os, aqueles ingratos. Então, quando ele chegou lá em Vandenheim, a pessoa falou: ah, isso não vai ficar assim, não, quiseram te matar? Não, você vai lá ajudar os caras, os caras querem te matar? Isso não vai ficar assim, não. Filho meu, quando apanha, nós vamos lá tirar satisfação. E aí começou a guerra entre os deuses. Por isso que deu-se a guerra entre os Vanir e os Aezir. Nessa treta toda daí, o único cara com inteligência era o Mimir, e o Mimir falou assim peraí gente, peraí, peraí, aí. vamos apaziguar porque isso aqui vai dar merda, deuses brigando aí, como é que pode fazer pra, pra ficar de boa aí, e a deusa Freya sempre foi conhecida por ser uma deusa muito poderosa, tanto na magia conta da batalha e também muito bonita, parece muito com a bruxa do 71 quando era nova, pesquisa aí no Google aí, bruxa do 71 quando era nova, muito conhecida pela formosura, pela textura corporal, pela pertuberância da rebulicência, entendeu? Aí o Mimir falou assim ó, vocês pegam alguns Vanir e doam pros Aizir e os para pros Vanir e aí fica suave, só que não contente com isso, o Mimir propôs com que o Odin não aceitou, não, tá? Nessa primeira não aceitou, não. E aí o primeiro propôs assim, ó: é, vamos fazer o seguinte então, Odin, você pode casar com a Freya, aquela maravilhosa da Freya. Aí o Odin, transão, como sempre, falou: opa. Isso aí muito me interessa, né? A Freya detestou. Mas como ela sabia que era o único jeito que a paz reinasse, né? Até porque os Vanir estavam tomando um prejuízo, porque os Aesí, eles são bem fortes em batalha mesmo, tava meio ruim, aí a Freya aceitou casar com Odin mesmo sem querer. Só que aí com o tempo foi passando e tal, ela foi aceitando o destino dela e acabaram tendo alguns filhos, dentre eles... O Baldur. Só que o problema é que o Odin ficou tão doido com esse negócio de Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok, que ele começou a achar que os gigantes, eles eram os culpados pelo Ragnarok. Eu tô contando a história bem superficialmente, só pra gente resumir, tá? O Odin colocou na cabeça que o culpado pelos Ragnarok é os gigantes e começou a matar um monte de gigante. Mandou os anões fazer o, o martelo Mionir deu pro Thor, e falou, Thor, junto com o martelo, agora você tem a missão de matar todo gigante que você encontrar pela frente. E aí, a Freya não aceitou muito isso, queria que parasse essa palhaçada toda e decidiu ir embora. Só que o Odin não deixou ela ir embora. Falou, não, mulher minha não vai-se embora, não. Vai ficar aqui comigo, aqui. Só que ela, revoltada com isso, falou, não, eu vou embora, não quero mais ficar com você, sabe? É briga de casal, todo casal briga, né? E aí ele falou assim, não, você quer ir embora, então? Então, peraí. Já que você vai embora, ele usou uma magia que ela ensinou pra ele, que foi pra selar os poderes. Agora ela não pode nem atacar, nem pra se defender. E, além disso, aí ele ainda prendeu ela, jogou lá um paranauê pra que ela não saia nunca mais de Midgard. Midgard é ali do lado da Paraíba, sabe? Ficou presa lá em Midgard pra sempre Por isso que ela não pode sair de Midgard E não pode mais também usar os poderes Entretanto, no trailer De God of War Ragnarok A gente vê ela claramente atacando o Clayton Man. E aí, o que será que pode ter acontecido, né? Exatamente, cara E é esse ponto aí, depois dessa história Incrível do nosso querido Forest Viana. E isso nos faz pensar Porque ela pode manipular Outros seres com magia para poder tentar se defender Igual aconteceu no God of War 2018 Quando ela usa usa o gigante para poder impedir o Kratos de matar o Baldo. Era mais ou menos até esse nível que ela poderia ir com a magia dela para poder tentar intervir em alguma coisa. Mas ali no trailer ela claramente está utilizando sua magia para poder se transformar e também a sua espada pra poder atacar o Kratos. Então o que que aconteceu, entendeu? Ela deve ter feito uma espécie de acordo Isso aí é uma teoria nossa agora que a gente tá levantando, obviamente Com o Odin Porque é do interesse de Odin, sim Pegar Kratos e Atreus Pra poder fazer o que ele quiser com esse povo aí para provavelmente matar Porque o Loki barra Atreus Ou Atreus barra Loki, como vocês preferirem É o cara que vai gerar a besta maldita lá Pra poder matar o Odin E o Odin já tá com medo pra caralho Tá com o Twin na mão Então assim, pra ele não ter que se esforçar E aproveitando da raiva da tristeza E da angústia da ex-esposa aí Tipo, não, beleza Eu libero só pra você atacar eles ali Mas você continua em Midgard, entendeu? Não vai embora daqui não Pode fazer o seu serviço aí Matar os dois e tudo mais Que a gente fica bem E aí, como a Freya não tá com outro objetivo A não ser ir atrás do Kratos Como ela prometeu Pode ter sido essa a ideia de... Fazer esse pacto com Odin pra que ela conseguisse cumprir esse objetivo. Então, por isso que ela está atacando o Kratos ali. O que vocês acham aí, meus amigos? Vocês acham que pode ter alguma coisa diferente? Aconteceu de uma forma diferente? O que vocês pensam sobre isso? Você sabe o que eu acho? O Max devia experimentar essa parada aqui, ó. Pro Play Energy, Max. É um energético aí. Se você se interessou, cupom a 20 você compra 20% de desconto, meu amigo. Você 20%? Quer de uva? Da hora. É. Exato. Desconto. Ah, mas, Dilva de não dá sono, não? Dá solo, não. É Esse aí é brabíssimo. Oh, cara. <risos> vou, vou, vou, vou comprar com o minha Lua, mano. Mais informações, o primeiro comentário fixo ali embaixo. <risos> Voltando agora aqui pra história da Freya. O Max comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que é o Odin usou na Freia uma magia que ela ensinou a ele. Então, seria muito fácil pra Freya ganhar do Kratos se ela tivesse com todos os poderes ali habilitados. Porque ela simplesmente vai lá, sela os poderes dele e já era. Agora você não pode me bater mais nem pra se defender demais, então já era, vai tomar um pau aqui mesmo. Então, o que eu acredito é que se for liberado a possibilidade da Freya entrar em combate, Odin o fez parcialmente, né? Se Odin foi lá e liberou, ele não fez com o né não deu é, carta branca ali para Freya fazer o que quisesse ou é isso, é furo de história. Os caras esqueceram que ela não pode lutar. Um ponto é que ela não pode lutar com o total da sua habilidade, porque senão o Kratos não tem chance. Esse detalhe do que o, o Max falou é muito importante, né? E por isso que a ideia foi ó, casa com ela, porque senão vai dar ruim, entendeu? A hora que ela usar essa parada em você, você não enfrenta mais ninguém, seu deus da guerra ali vai, vai aprender a virar só pastorzinho de carneiro, e aí, meu amigo quero ver você lutar. É uma situação bem complexa, sabe? Rapaz, eu acho que, tipo, essa história do Valerio <risos> não aguenta as minhas facetas, multifacetas. Mano, essa história da Freya poder selar os poderes, assim, no jogo é meio, meio roubado mesmo, né, mano? Mas talvez ser pastor de ovelha seja a coisa que o Kratos mais queira na vida, né? Porque lutar é o que ele não quer mais. Agora, essa história dele ter ah, dado os poderes parcialmente pra ela é o que pode explicar realmente o Kratos ter uma chance ali, né, mano? Porque realmente chance ele não tem mais também. Olha só que coisa interessante. A gente vê naquele mural o que aparentemente pode ser o Kratos morto e o Atreus ali fazendo uma oração, né? Será que não é a Freya que fez? E aí o Atreus foi atrás de ajuda pra ressuscitar o pai, enquanto isso, entra naquela nossa teoria de que o Kratos foi em Valhalla resgatar outras pessoas pra ajudá-lo, e quando ele volta, ele já volta com o exército de Valhalla, com... Eita! Uhum. Porque a gente tem que lembrar que ele, ele ajudou as Valquírias, né? E as Valquírias gostam dele. Muitas ideias mirabolantes aí. E sim, cara, faz sentido isso também, entendeu? Da Freia de alguma forma, cumprir ali o seu objetivo. O Atreus, naquele modo de rogar por nós, pecadores, agora na hora da dança-morte, também <risos> traz, o... <risos> traz o Kratos aí de volta, de alguma forma, também. E ele vem com uma galerinha junta aí, logo atrás. Tem que lembrar também que eu fiz até um vídeo falando sobre... Sobre as amizades do Kratos. Ele ajudou os espíritos. Tem muito espírito que ele ajudou lá. Ele ajudou os dragões. Tem até um que... Acho que é em guard Acho que é onde ele fica. Que você... Ele é meio rebelde, o mais rebelde de todos. Aí, o Atreus ajuda aí, o dragão, mesmo sem saber se o dragão ia matar eles. Aí, na hora que ele liberta, aí soltou a corrente, aí o Atreus fala assim, Ai, por favor, não me mata, por favor, não me mata. Aí o dragão vai e vai embora, tá ligado? Olha pra eles assim e vai embora. Como tipo, relaxa, somos um amiguinhos. As Valkyrias... Os espíritos, que é um batalhão de espíritos, e os dragões, pode... eu falei sobre isso no meu vídeo lá. Canal do Max Viana, no comentário fixado pra vocês conferirem esse e outros conteúdos lá, mano, porque tá ó super negócio. Mas o que nós temos aí, cara, de teorias pra poder levantar são essas e muita coisa interessante e é neste momento que a gente convida você aí, querido inscrito, a comentar aqui embaixo, deixar a sua opinião sobre o que vocês acham que vai acontecer, vocês acham que o Odin liberou parcialmente os poderes pra Freya, vocês acham que ele fez um pacto ali mesmo com a garota pra poder deixar ela livre, leve e solta, mas não sair de Midgard, entendeu, só pra ela poder cumprir o objetivo, deixem aqui as suas teorias acerca de Disso e novamente não se esqueçam de acessar o canal do Max Viana, que está aqui no comentário fixado para poder conferir os conteúdos dele lá. E Max, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, meu querido. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. O Alanis não aguenta. Eu agradeço o convite de vocês. É sempre bom fazer parte aqui desses. Vídeos maravilhosos que vocês fazem Eu sou muito fã, tô sempre nos comentários assistindo aí Obrigado pelo convite Alanios e Caião, vocês moram no meu coração Oh, rimou, rimou. Coisa <risos> linda, gente, meu Deus do céu Deixa o um like pelo Max Vianna de cabelo azul Pessoal, por favor, e também Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder notificação Dos próximos vídeos, a gente vai ficando por aqui Um beijo, gostou, C12, o pin esquerdo e Direita De cada um de vocês, até mais Um Ubo. Ai meu Deus <risos>